É, meus amigos, a Riot aí, a empresa responsável por League of Legends, esse jogo que faz sucesso no mundo inteiro, tá chegando com tudo. Vocês viram essa semana aqui aquele jogo de RPG por turnos aí baseado no universo de League of Legends, e agora nós tivemos muitas informações e detalhes sobre o jogo de luta baseado em League of Legends também, intitulado até o momento como Project L e o negócio promete, galera. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, o videozinho que eles trazem todos os detalhes do jogo até o momento, entendeu? Saudações Delisa, eu sou Caio Nobre, se vocês curtem League of Legends aí e estão curtindo esses caminhos que a Riot tá tomando com essa franquia, vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês e já deixo seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ver notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá porque o vídeo aqui é grande, rapaz. Eles soltaram um vídeo aí de 6 minutinhos falando sobre muitos detalhes aí que eles estão implementando no jogo, mostrando arte dos personagens, designs né, que eles fizeram ali, como é que estão as mecânicas de gameplay, como eles pensaram para poder fazer esse Project L e vocês vão entender. Tudinho aqui, já estou com as legendas ali habilitadas em português do Brasil, que aí dá pra gente poder ir lendo aqui, tanto eu quanto vocês. E a gente comenta bem brevemente no final ali sobre impressões e tudo mais, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Taca ali o play e simbora ver qual é desse jogo, mano. Hey, I'm Tom, at Project L. And I'm Tony, Project L's technical lead. Technical the talked, lead shared a brief glimpse of gameplay and said we'd be going dark for a while but we'd share more when we're ready. Well, a lot's changed since then. We made some great progress and while the game is still too far out to commit to a release date, Ih, tá it's longe a ainda de So want to bring up the speed on what we've been working on. 2D fighter set in the universe of but the tá. 2D fighting space is pretty broad, even from that starting point. There are a ton of different directions we could take the game. Depois de muita exploração, estamos ansiosos de dizer que estamos chegando em uma direção que estamos bastante ansiosos. Nesta update, vamos passar a nossa abordagem de alto nível quando se trata de core gameplay, character design e netcode. Mas primeiro, me permitem reintroducer o Projeto L. Tá, eles pensaram muito em que estilo de 2D eles queriam seguir, entendeu? Olha só mano, mudou bastante no último preview que eles mostraram pra nós, hein? Oh, o estilo de arte dos personagens, do cenário lá no fundo, os efeitos dos golpes e dos poderes. Caramba, mano. Que da hora, hein? Vocês viram ali como um o personagem entrou na tela, né? A gente deve usar assistência, provavelmente, com mais um personagem ali, ó. Porque parece que eu vi um só entrando. Não são três, acho que são dois mesmo. Ó. We feel like this is the right foundation to build a game that rewards strategic team building and on-the-fly decision making on top of strong fighting fundamentals our goal is to build a game that delivers a fast-paced dynamic combat fantasy while leaving plenty of room for you to be creative and express yourself in gameplay like a lot of you out there we're inspired by the insane outplays hard reads and 200 iq plays behind some of the most iconic moments in fighting game history the dream for us is to deliver a game that allows you para criar novos momentos icônicos por muitos anos para vir. Agora vamos falar sobre controles. Eu sei que muitos de vocês têm opiniões fortes sobre dificuldades mecânicas em jogos de luta. Para o Project L, nós estamos empolgando a mentalidade fácil de aprender e de master. Mentality. Oh, deixa eu só pausar rapidinho aqui, que esse ponto que ele comentou é bem importante, galera. Porque eles vão favorecer os dois tipos de público. A galera que é casual e a galera que é mais hardcore. Ou seja, ele falou que o jogo ele vai ser fácil de aprender mas difícil de dominar assim com maestria Os conceitos básicos então de cada personagem O gameplay, padrão, fundamental vamos dizer assim Vai ser tranquilo da gente poder pegar Mas aí a gente masterizar aquele personagem Entender bem cada uma das técnicas e como aplicá-las né Pra realmente se tornar um mestre com aquilo Com aquele personagem Vai ser um pouco mais complicado do que isso Então eu acho que é uma parada interessante Porque abraça dois tipos de públicos né Vamos lá continuando então, um o kit básico. Recompensar o tempo que você gasta com personagem para poder masterizar lo mais. One ó dos de é ver top players move e fight de uma forma inspirante e distinta e curva de This isn't about building a game where new players have a chance to beat the pros. It's about unlocking the fun at all skill levels. Ah, game, ele falando ali que essa parte final aqui que ele comentou, esse último pedaço, né, foi bem interessante que não é uma uma coisa de tornar as pessoas pro players, entendeu? É fazer um negócio ter um nível de diversão em todos os tipos de níveis, entendeu? Seja no casual ou no master, vamos dizer assim. E eles estão se inspirando muito em outros jogos que tem pro players já bem definidos aí, né? Bem conhecidos, vamos dizer assim. Que inspiraram gerações, entendeu? Com jogadas espetaculares que eles criaram nesses jogos específicos que eles participam. E eles querem trazer esse sentimento pro Project L, entendeu? a Ah, legal. Eles querem trazer os movimentos padrão de cada um dos personagens do League of Legends aqui que eles estão trazendo para esse Project L, mas adaptados de uma forma que se encaixe dentro de um jogo de luta. Isso é interessante. L. Echoes the punk genius. He's a brilliant inventor who through time manipulation can rewind his ele pode usar poderes de tempo para poder ficar à frente dos inimigos, uma coisa assim? Tá porra. Another piece of Chrono Strike. It's a forward moving slash, but it's a pretty good poke and a combo under. When Echo uh. slashes o Chrono Strike, he generates an afterimage that he can rewind back to any time in the next few seconds of the match. Caraca, que da hora. Caraca, imagina esse personagem nas mãos de um jogador experiente, mano. Vocês viram o que ele fez ali? Ele fez um clone temporal dele, vamos dizer assim. Foi bater, bater, bater, meio que voltou e tomou uma decisão diferente em termos de ataque. Nossa senhora! Rewind Com certeza! Nossa Senhora! Imagina os combos com esse boneco, mano! Time time Uma granada temporal! Olha, mano, for the next few Explodiu seconds o now. cara e ele ficou um tiquinho no so para você tools, chegar nele fazer combo. Right gameplay is obviously super importante, Net code is essential for any great ah, netcode so para poder fazer of jogo online aí, mano. Fundamentos da net network the of que eles vão usar. Especialmente since we haven't been able to gather for live events. For Project L, we've designed our entire networking stack to deliver the same highly responsive gameplay that you'd get playing offline. Of course, this starts by using rollback networking at the core. Rollback Ó, also... oh, eles falaram que eles estão usando fundamentalmente no core deles ali, né? O Rollback Net Code, que a gente já conhece, já falamos algumas vezes aqui no canal. Mas parece que eles ainda estão desenvolvendo em cima desse core. Um netcode próprio deles ali para poder entregar uma melhor experiência para se aproximar bastante do que acontece quando a gente joga offline Ó, é a promessa, hein, mano? Network... Ó, igual ele falou ali, ó Eles estão desenvolvendo um novo netcode baseado no rollback netcode para poder entregar uma experiência bem parecida com outros jogos da Riot que eles têm, entendeu? Tá a hora, Riot, mano our internal network already being used to minimize latency in league of legends and valorant we're also actively managing a player's connection to their opponent to ensure a consistent fair play experience if their connection is laggy or drops packets their experience will suffer but yours won't and if someone rage quits in the middle of a match our netcode will determine who should win and who should be penalized uh -huh. we're taking netplay very seriously for project hell it's the Boy. primary way that we play test the game internally and we're working every day to make sure it's in top shape for the eventual release We hope you enjoyed this sneak peek at Project L. Before we go, I want to remind you that our game is still in R&D. We're happy with how core combat is shaping up, but there's still a ton of work to do. Thanks so much for your patience while we take our time to make sure that we get this right. So that's all for now. Last time we spoke, Project L went dark afterwards, but this time we'll do our best to keep in touch when we have major news to share. Thanks a lot. Thank you. Olha o trabalho que eles estão tendo com esse jogo, a forma que eles estão, que, é que eles apresentaram aqui pra gente, né? Tudo que eles mostraram para nós, essa questão do netcode, a forma como eles estão estruturando o gameplay, as adaptações que eles fizeram, até mesmo a, a demonstração do Echo, que é esse personagem aqui que eles falaram, né? Parece que vai ser um jogo aí para poder abalar as estruturas da FGC, hein, pessoal? Que da hora, mano. Ainda mais baseado em um jogo, numa franquia tão famosa como League of Legends, já vai atrair muita gente desta franquia. Pra esse jogo de luta para poder conhecê-lo Mesmo que não estejam tão engajados Com jogos de luta assim, né? Igual a gente aqui do canal, por exemplo, tá e tudo A gente gosta pra caramba, né? Vai ser uma porta de entrada pra muita gente Mesmo que seja só um estilo de gameplay mais casual Pra essas pessoas, vamos dizer assim Mas também vai ser bastante convidativo pra... Caso eles gostem, eles começarem a masterizar o jogo também Então assim, bicho Fiquei muito interessado, bem impressionado com o que eles estão mostrando aqui Quero ver mais, gostei demais do design dos personagens, entendeu? O estilo de gameplay Muitas coisas que eles mostraram ali pra gente Parece que vai ser um tanto roubado O do Echo utilizando ali aqueles poderes de tempo Pra ele poder retornar num ponto ali e tudo mais Claro que se ele tomou uma porrada Foi interrompido de alguma forma ali, pá Ele deve cancelar aquele poder de alguma forma, né? Senão ele fica roubado demais da conta Mas, como ele disse, o jogo ainda tá em andamento Tem muita coisa pra eles poderem fazer e tal, a gente vai ter que esperar bastante tempo pelo jeito para ver um processo mais avançado e para a gente poder ver esse jogo tomando forma aí mesmo e tendo o seu lançamento para gente. E agora eu quero saber de vocês aí, queridos espectadores, o que vocês acharam de Project L? Eu fiquei bastante bastante animado, cara, eu gostei pra caramba, fico interessado em saber mais aí do jogo, torço pra que ele chegue ainda em 2022, eu acredito que chega sim, só que mais lá pro final do ano. Então deixem aqui embaixo agora, galera, as suas opiniões acerca aí de Project L, eu vou adorar ver de cada um de vocês aí, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e vamos, pessoal!